Fala gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul Quem sabe seu corretor do Brasil, né gente? Olha só, hoje eu quero te mostrar um apartamento maravilhoso aqui em Canela Bem juntinho da Catedral, bem perto do centro aqui São três dormitórios, 84 metros privativo, Vai ser entregue do jeito que você vai ver, mobiliado, decorado São duas vagas de garagem, uma coberta e uma de estacionamento dentro do prédio do condomínio, tá? E o valor dele é um valor excepcional, apenas R$ 990 mil. Reais. Um edifício novo, apartamento todo reformado, todo repaginado. Olha só, acabei de entrar aqui, entrada do apartamento, acabei de entrar aqui e aqui a gente acessa a cozinha. Aqui tem uma geladeira Panasonic Inverter, tá? Um, é uma Black, esqueci o nome dela aqui. Uh, maravilhosa, fica aqui no apartamento Aqui a cozinha, gente, olha que legal Madeira Porcionado calacata Que imita o um mármore calacata Aqui, essa é a cozinha Olha o detalhe dos móveis gente Olha que luxo isso aqui, olha que cuidado Um fogão aqui, gente, por indução Maravilhoso, um forno aqui embaixo Olha só, o micro Tá aqui em cima Armário, eu não vou abrir que o apartamento é particular, tá? não vou abrir aqui os mais para te mostrar o espaço mas é muito bem espaçoso aqui a área de serviço tem uma máquina de lavar e secar ali é o Junker Boiler aqui gente olha só que legal até aqui tem porcelanataria que imita o calacata também olha os puxadores aqui gente que legal ó torneira também gente olha só mão no comando água quente e fria Uh, vem cá, vamos conhecer mais, ó Aqui é a sala de jantar Temos um lindo espelho aqui, ripados com LED Olha essas fitas LED, que linda, gente Ó, esse aqui é o meu amigo Lom <risos> Dá um aí pra galera aí, Lom Se você vai, você vai mudar de casa, é Lom, vai vender <risos> Ó, então aqui é a sala de jantar Aqui é a sala de estar, tá, gente? Inclusive, o apartamento é todo rebaixado em gesso Com as fitas de LED, tá? A gente tem mais as cróicas. Aqui, uma lareira, gente. Ó, não sei se você já viu ou se você sabe. Essa lareira é uma lareira elétrica. E, esse, e esses movimentos de cores que você está vendo são uma simulação. Hello, tudo bom? Dói para a galera do canal. <risos> Olha, muito simpático você. Deixa eu te mostrar o apartamento agora. Ó, vamos mostrar comigo então. Aqui é a sacada do, do apartamento, sacada com a churrasqueira. Aliás, sacada posição solar norte, tá? Por mais que esteja saindo uma obra aqui, não vai tapar o sol aqui da sua sacada, tá bom, gente? Vamos lá conhecer mais? Vamos lá, ó, me ajuda a conhecer, mostrar o apartamento? Então vamos lá, então. Olha só, vamos acessar aqui piso laminado em todo o apartamento. Aqui o banheiro social, tá, gente? O proprietário diz que ainda vai terminar alguns detalhes aqui. Ah, aqui, à minha direita, nós temos o primeiro dormitório. Esse dormitório virou o nosso famoso quarto de jogar. Tipo, joga tudo aqui. <risos> Tô brincando, gente, ó. O pessoal, então, como é um casal, que são os vendedores, então tem três quartos, então eles só ocupa um, né? Então, esse aqui, guarda bicicleta algumas coisas particulares dele, né? Aberturas de PVC, todas com tela mosqueteira, rodapé também de PVC. Olha só, gente, aqui uh, é o segundo dormitório que foi feito, então, um, vamos dizer assim, um home office e um close ao mesmo tempo, né? Olha que bacana isso aqui, gente, ó. Então, você pode estar ocupando aqui como o seu escritório. Deixa eu te mostrar a vista que a gente tem, ó. Ó, ali tem, ali tem alguns box, tá, gente? Nós temos um box assim e outro coberto aqui desse apartamento, tá, gente? Um belo apartamento, um lindo apartamento com três dormitórios, gente. E aqui a suíte do casal. Olha que linda essa suíte, meu caro. Maravilhosa. Sangue e gesso, rebaixamento. Aqui a cabeceira, olha só que legal isso aqui, gente. Deixa eu te mostrar. Temos um tecido e um detalhe aqui em aço, gente, ó maravilhosa aqui e aqui tem espera para ar condicionado split em todos os ambientes aqui a gente tem um tapetinho de vaca não sei que bicho é <risos> é isso aí deve ser ó aqui então o banheiro da suíte gente também todo prontinho equipado com nicho já com box com cuba já esculpido na própria sobre cuba torneira lindíssimo. Gente, esse apartamento está à venda, pode ser seu, tá? Apartamento em edifício novo aqui em Canela, na Serra Gaúcha. Se você gostou quer saber mais informações, chame a gente aí que nós vamos te atender pessoalmente, tá bom? E eu quero dar um tchau para você, junto com o meu amigo aqui, que me ajudou a mostrar o apartamento, né, Lô? Então tá, gente? Tchau, até o próximo vídeo. Deus abençoe você, seu dia, sua semana e... No aguardo do seu contato aí, tá bom? Um abraço, até mais, tchau!